Agora a gente fala da mantiça na representação I3E. Vamos relembrar, na última videoaula a gente viu que um número escrito em binário no padrão I3E é composto de um sinal, mais alguns bits para o expoente, mais alguns bits para a mantiça. Em formato de 32 bits, a gente tem um bit para o sinal, e isso vai valer para qualquer número no padrão I3E, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos para o expoente e 23 bits para a mantissa. Okay? Bom, lembrando, a mantissa é a parte dessa cadeia de bits que vai conter o um número binário, ou seja, o valor do, do, do número binário, escrito em ponto flutuante. Vai haver uma particularidade que a gente vai ver no próximo slide na escrita de ponto flutuante na mantissa, mas tudo bem, isso aí vai ficar para o próximo slide, ok? E lembrando também o que, que é o ponto flutuante, a gente escreve o um número em formato decimal ou binário, no caso a gente está trabalhando com binário, então nós vamos escrever o nosso número em formato binário e vamos deslocar o ponto de, da parte fracionária, que separa a parte inteira da parte fracionária, até logo depois do primeiro dígito não nulo, okay? E aí a gente coloca o valor adequado do expoente para reobter o um número quando a gente transformar de volta para. Bom, quando a gente não quiser escrever na notação científica. Okay? Então vamos pegar aqui como exemplo o número 25,625, escrito na base 10. E vamos escrever esse número em base 2. Se você escreve 25, vamos pegar a primeira parte inteira. Se você escreve 25, em base 2, essa é a forma de 25 na, uh, escrito na base 2. A parte fracionária é 0.625. E se você escrever esse número na base 2, é, é 0.101 na base 2. E para escrever agora esse número no formato, no formato de ponto flutuante, pega a parte inteira, junta com a parte fracionária, vai ter aqui o ponto. ok? E agora você move o ponto até o, último, até o primeiro dígito não nulo do seu número. Primeiro dígito não nulo? Bom, movo. Né? Inicialmente eu tenho 2 elevado a zero como expoente. Movo 1, tenho que multiplicar por 2 elevado a 1. Movo 2, multiplicar por 2 elevado a 2. E assim vai até chegar ao, ao último dígito não nulo, ao primeiro dígito não nulo aqui, tá? Então, a representação em ponto flutuante de 25.625 em base 2 é 1.1001101 vezes 2 elevado a quarta. 2 elevado a 4, né? 4 a gente já sabe que é 010, não, 0100, perdão, é 0100, Ok? Uh, só que tem uma coisa, na base 2, o único dígito que é não nulo é 1, um, porque só tem dois dígitos, 0 e 1. Um. Então, que que, qual que é a sacada aqui? A sacada é, você escreve, você escreve a mantiça sempre sem esse, esse dígito aqui, porque automaticamente ele vai ser 1, um, então você não precisa armazenar esse número em princípio, ok? Então, esse, esse dígito aqui primeiro não é armazenado, só é armazenado o que vem depois dele, isso quer dizer que esse um ponto vai embora, e o que fica para ser armazenado na mantissa é 1001101. Com isso, a gente ganha um dígito a mais para representar o número na, na mantissa. É realmente um esquema bastante, bastante esperto, esse de, de, de representação em binário da, da I30. Okay? Então, agora, pra, como é que fica a cadeia de bits que vai representar o, o meu número 25,625? Bom, ele é um número positivo, então o bit de sinal é zero. Depois, o expoente é 4, então expoente polarizado 4, tá? Só que eu, é, o, expoente, o expoente polarizado é, é, é 4 e eu tenho que somar quer dizer, o expoente despolarizado, que é, que é o L', né? é 4, mas aí eu tenho que somar a polarização aqui. Tá? Lembra, eu tinha o expoente já representado no formato I3E, eu tinha que subtrair 127. Como eu estou querendo pegar um número e escrevê-lo no formato, no padrão i 3 eu tenho que somar, então, 127. E, portanto, é 131 o meu expoente polarizado. E isso, a representação de 131 em binário, dentro do número de bits aqui da mantissa, é essa daqui. Então, vem esse cara aqui. E, por último, vem a mantissa. A mantissa é 1001101 na base 2. Então, fica aqui. Todos os bits que vierem depois da mantissa e não forem usados, são preenchidos com zero. Okay? Então, essa é a representação de números binários no formato I3E. Na próxima aula, a gente continua falando de representação de números binários, só que agora, no formato I3E, ou seja, no formato de 32 bits que pode ser também 64, 128, mas eu estou focando em 32 bits só para manter concisa a coisa. E a gente vai falar das possíveis fontes de erro que advém do fato de que a gente tem um número fixo de bits ou né, que, do fato que a gente tem um número fixo de bits e que a gente tem um número, um, um, uma quantidade de dígitos fixa para armazenar nossos números. Ok?